Que atentar contra o policial vai levar que... Esse aqui é azul aí, ó. Esse é azul que a gente causa. Não, tu tá ali em cima, na corta. Na cor e na batida.